Aos que sonham acordados. Aos que trabalham quando a cidade dorme. Aos pensadores, aos criadores, aos insatisfeitos. Ninguém disse que era fácil. Participar no Protecting acho que pode ser uma excelente oportunidade para muitas novas empresas, aquilo que se chama Startups, não é? Este programa é especial para nós porque é by por grandes that que estão ativas no nosso market. Estar no Bootcamp é um desafio, uma oportunidade é tudo isso, porque obriga-nos num espaço muito curto de tempo a provar que a nossa ideia é válida. É o melhor desafio que poderia, poderia surgir neste momento. E é por partilharem o propósito maior de construir um mundo melhor que a Fidelidade e a vossa se uniram e criaram um o programa Protecting, um acelerador para startups e empreendedores que inovam nas áreas da proteção, saúde, serviços e poupança. O Projeto do Protecting começou com um ideal da da e da Fidelidade. É um concurso de startups baseado em inovação aberta, num modelo que se designa tecnicamente como um acelerador vertical, porque basicamente o que estamos à procura é de ideias de inovação dentro das áreas abrangentes da Fosun e da Fidelidade. São programas que têm como objetivo apoiar startups, executar os seus projetos e entrar no mercado de uma forma mais acelerada. Neste caso, com o Protecting, um dos grandes ângulos é a ligação das startups à Fidelidade e à Fosun como primeiro cliente. Nós recebemos cerca de 145 candidaturas e passámos depois para uma, uma avaliação que teve vários momentos desde entrevistas de Skype e entrevistas presenciais. Avaliámos ah, com critérios bastante rigorosos de aderência ao programa, de inovação, de melhoria para o cliente e, em função disso, escolhemos ah, as 20 que estão aqui neste momento no, no Bootcamp. O, o Bootcamp tem tem como objetivo de validar quais são as startups que têm uma maior potencial para passar para uma fase seguinte. E isso tem, vai vamos avaliar, mm, essencialmente, três coisas. Primeiro, a qualidade dos founders. De facto, são uma, uma equipa sólida e com boa capacidade. Segunda, a, a capacidade de, o potencial da ideia em termos de mercado, em termos de produto, e terceiro, o, o potencial que tem de incorporação dentro da, da, da oferta da finalidade da, da As próprias startups sabem que este período de bootcamp é importante para validarem até como é que o, modelo, o negócio há de evoluir. E para nós é importante para perceber de facto quais são as startups que faz mais sentido continuarem connosco nos próximos, nas próximas semanas. Depois dos dois meses que demora o período de aceleração, vamos escolher três startups que nos irão acompanhar à China. E aquilo que temos previsto é de facto intervenções, ou, ou entrevistas, apresentações e envolvimento com a Sociedade Financeira de Xangai, achamos que é um prémio interessante e sobretudo uma olhar para outro mercado, outra forma de fazer negócio e se calhar abrir novos novos caminhos, novos horizontes para estar bem.